Nopa, então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas pela minha voz. É porque eu tô meio doente e essa é a consequência. Mas então, se tem uma coisa que nós temos que acostumar sempre é com algo chamado padrão, que nós crescemos a maior parte das vezes seguindo. Grandes exemplos são que o canal de opinião usa lofa e faz os relaxantes, toda garota usa maquiagem, todo cachorro gosta de osso, ou até mesmo todo famoso vira desumilde. E bem, isso já tá me enchendo o saco. Se alguém viesse até mim e perguntasse um benefício de seguir padrões, eu juro que não saberia apontar. Tipo assim, se o mundo fosse um padrão, eu nem mesmo estaria escrevendo esse roteiro. E nem mesmo você estaria assistindo aqui. O padrão da natureza é que os animais nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e depois morrem. E para sobreviver, eles caçam, se aproveitam os recursos da natureza consumindo um potencialmente o mínimo possível e fogem de seus predadores. Mas será que dá para falar mesmo de nós seres humanos? Tipo assim, nós temos um ponto semelhante aos outros animais, porque nós também precisamos comer, mas não consumimos o mínimo possível. Na maior parte das vezes comemos até muito mais do que precisamos, e diferente dos animais, onde é a prática é achar a fonte, persegui-la, matar e caçar, nós não precisamos disso. O porquê? Nós temos fazendas, açougues e lojas pra facilitar o nosso processo. Então pelo menos na sobrevivência nós não seguimos um padrão. Mas tem muita gente que acredita que padrões só vão trazer vantagens. E essas pessoas estão completamente enganadas. Começando pelo canal de opinião Zella-Fi foi voz relaxante. Tipo assim, o pessoal usa isso como um padrão, porque o GoArt cresceu assim. Mas se eu te pedisse para indicar algum canal de opinião que não seja ele ou Digo e você indicar seu Toshi, é algo totalmente distinto. O to Tosh não faz voz relaxante, muito menos usa o fi E ainda assim conquistou um enorme público sendo lag, produzindo da maneira sincera que ele é. Quer outro exemplo? É o mesmo aqui, caceta. Eu tô fazendo voz relaxante? Eu tô usando lo-fi no fundo? Não. Eu tô com uma voz de doente, usando o ST de RPG de cavalo, vulgo Star Stable Online. Se você entrar no YouTube pra ver um monte de gente igual, usando o lofi de fundo tentando fazer a voz mais sussurrada possível, você não vai sair satisfeito, porque é todo mundo igual, e você quer algo diferente. Foi se toda garota usar maquiagem. Isso é algo que nós garotas geralmente temos que ouvir das nossas mães, é algo chatíssimo. Só porque em uma certa época os garotos preferiam garotas bonitinhas, que usavam vestido e se maquiavam o máximo possível. Hoje em dia, parece que, eu acho que os próprios garotos cansaram disso. Porque primeiramente que maquiagem nunca deveria ter existido. Porque uma pessoa tem que te amar por o que você é, sendo a maior mocréia do mundo ou a mina mais gostosa que tem. E não por você disfarçando suas falhas. Maquiagem é só um encosto. Segundo, é que você sendo a pessoa mais padrão do mundo, se acha um montão de mulher igual também. Ou seja, uma pessoa sem assim, diferencial. Agora eu, todo cachorro gosta de osso, que também não é uma verdade. Mas sempre pergunto por que de achar isso. E a resposta é simples, eu tenho duas cachorras, Bia e Fifi. A Fifi adora o um ossinho, o que eu não posso dizer o mesmo sobre a Bia, que morre de medo. Além disso, eu conheço pessoas que também têm cachorros e que os bichos também morrem de medo de ossos. Ou seja, se a Bia não é a única, nem todo cachorro gosta de osso. Agora uma última, todo famoso vira desumilde. O que faz o pessoal pensar assim é porque por causa da fama, os famosos não podem interagir tanto como antes. E isso é meio verdade. Porque alguns famosos são sim desumildes e cortam o contato com seu público e até mesmo seus antigos amigos mais próximos por causa da fama. Mas outros não tiveram a intenção de fazer isso e foram forçados a se afastar. Primeiramente porque é muito difícil responder todos os comentários de um vídeo. Então damos prioridade aos mais legais e criativos, onde a pessoa realmente demonstra que curte o canal. Porque além daquele pouquíssimo tempo livre, nós geralmente descansamos e fazemos outras coisas. Porque pra quem não sabe, não, youtuber não é uma máquina. E nós merecemos descanso sim. Não é porque o YouTube algumas vezes é nosso trabalho. Que nós precisamos passar 24 horas ligados a ele. Até porque para produzir é preciso ter saúde. E internet o tempo inteiro nos deixa doentes. Mas não foi isso. Se você conhece alguém que é forçado. a ficar seguindo padrõezinhos super chatos. Manda um feed para essa pessoa. Porque enquanto vai ajudar ela. Vai estar tá me ajudando também. Abraços. E... Eu odeio padrões.